Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito ótimo Eu tô muito animada pra compartilhar essa novidade Finalmente Senta que aí vem vídeo motivacional Sim, é um morar nos Estados Unidos sim, sim, sim, sim, sim, sim Eu nem tô acreditando Eu vou morar em Westminster, no Colorado Pra algumas pessoas pode parecer besteira parece seu sonho, nossa né? Mas cada um é cada um E eu tenho essa sementinha guardada dentro de mim Há muitos anos Essa vontade de ter essa experiência Desse intercâmbio, sim, é meu sonho, sim Primeiro, um flashback rápido dessa história Eu tenho uma amiga, o nome dela é Cris Ela me apresentou o programa de au pair Isso eu tinha uns 16 e 17 anos na época Eu não era maior de idade, eu não dirigia E isso são pré-requisitos para fazer o programa Só que isso ficou no meu coração de um jeito assim que nossa só eu e deus sabemos depois finalmente em 2012 eu consegui dar entrada nesse programa pronto agora que eu vou mas não foi assim que aconteceu Nesses quatro anos, todos os planos que eu fiz não deram certo. Mas enfim, eu peguei o application, comecei a preencher ele efetivamente e em novembro do ano passado, de 2016. Demorei quatro anos pra pegar o application e preencher. Porque na minha cabeça, eu achava que depois que eu paguei o programa, assim que eu me inscrevesse no application, tipo, na semana seguinte eu ia estar nos Estados Unidos. Mas não é assim. não foi assim. Vamos dar uma resumida. Gravei o vídeo, tá aqui inclusive, assistam, vejam se vocês gostam. Serve de ideias para as futuras au pairs, os futuros au pairs, também tem au pair home. Preenchi o application, coloquei as fotos. Só que aí tinha exame médico para fazer e aí a gente tem que preencher uma entrevista, tem que fazer uma entrevista pessoalmente na agência. E essa entrevista demorou muito para ser colocado no meu perfil. Enfim, eu fiquei online, quer dizer que eu estava visível para as famílias estão dentro do programa procurando alters eu fiquei online no dia 9 de fevereiro no dia 13 de fevereiro eu tive match. o famoso o esperado, o aguardado match <risos> gente, foi surreal foi tudo muito rápido mas eu acredito que depois da minha espera de 4 anos, esse programa guardado no meu coração, com esse sonho guardado dentro de mim eu acho que Deus coloca as coisas no nosso caminho, né? E... Eu tô tão feliz que eu não sei nem por onde começar a criar expectativa Porque é uma coisa totalmente nova pra mim E eu tô muito, muito, muito animada pra viver toda essa nova experiência Todos esses anos que passaram, apesar da minha vida ter tomado um rumo completamente diferente Eu nunca deixei de lembrar desses sonhos. Nos últimos tempos, tive frio de ansiedade, fiquei triste mesmo com a minha vida Eu percebi que... por quê? Por que que eu tava escolhendo ficar triste com a minha vida? Se eu posso escolher ser feliz, eu posso escolher realizar os meus sonhos. Não desista, eu não desisti. A gente tem que ir atrás do que a gente quer viver, porque a vida é uma só e a vida é nossa. Não adianta a gente se segurar num lugar só para sempre e ficar se perguntando o que teria acontecido se eu tivesse feito aquela outra coisa. Vamos fazer todas essas outras coisas. A gente é novo e a vida é uma só. A gente não se diverte, a gente esquece, né? Esquece de viver, esquece de divertir. Eu só tenho 25 anos. Só 25 anos. Alguns anos atrás eu tava falando, eu já tenho 25 anos. Mas é só 25 anos. Esse é só o primeiro passo pra essa realização do meu sonho. A gente tem que ser feliz, a gente tem que ser feliz. Isso. Uma música que me fez assim acordar pra vida foi Light Night, do RuPaul. A letra fala assim: sonhar acordado não é o suficiente pra gente. Perdedores acham um lugar para amar, além das nuvens. É por isso que eu vou voar, vou voar essa noite, vou voar, vou voar pra bem longe, porque é onde eu quero estar, é onde o meu sonho quer me levar, é onde o meu coração quer. Quer sentir, quer sentir todas essas novas sensações, novas emoções, novas pessoas, um novo país, uma língua completamente diferente. E é isso aí. Me sigam no Snapchat, no Instagram também. Se inscreve no canal também, né? Óbvio. Um beijo, gente. Eu vejo vocês logo, logo, pra falar mais sobre tudo isso. Love yourself. How the hell you gonna love somebody else? Can they get an amen up in here?